Pente cobrado! Pente cobrado! Pente de Que barulhada! É que a Que barulhada! É c.. tá que Raposa do Serra do Sol, terra indígena reconhecida pelo Supremo, teve uma atuação da Polícia Militar para desativar um trabalho de monitoramento da lideranças indígenas da Raposa do Serra do Sol. Muito sério, porque uma, uma, um trabalho de monitoramento contra garimpo é uma questão que os povos indígenas estão enfrentando todos os dias. E a... Ah, Senhor Presidente, a nossa Constituição fala que eu uso frutas para os indígenas Essa área, é terra pública. Necessariamente o governador tem que começar a verificar a atuação da Polícia Militar, uma vez que não existe uma decisão judicial pelo que consta a denúncia das lideranças indígenas em relação ao que estão protegendo um bem comum, que é uma terra indígena, contra invasões, contra crimes ambientais, e é necessário suprirmos sobre uma atuação relacionada a isso. Neste momento, ataque aqui na comunidade de Tabatinga, da parte dos policiais, né, BOPE, Força Tática, Polícia Militar, todos que estão aqui, é, neste momento aqui no posto de vigilância de Tabatinga. O pessoal estão tá todo espalhado aqui, o pessoal todo é, praticamente retirado dessa casa, né nossa própria casa, nosso próprio trabalho, isso é inconstitucional, né? Então, pessoal, eu vou, vou já mandar uma mensagem, olha, hoje, esse dia 16, é, nós estamos no ato aqui de nossa defesa da nossa terra, e nós somos atacados pelos policiais, nós estamos vendo a nossa irmã ferida aqui, e, e nós temos a cápsula aqui de, de arma que eles atiraram contra nós. Mas eu quero dizer ao movimento indígena que nós vamos resistir. Resistir. E nós vamos, enquanto houver insistência, haverá resistência. Então é isso que eles faz, olha como a nossa irmã está ferida aqui. Órgão competente olha para os nossos direitos sendo violados. Olha lá também, o total de bomba também, que teve. Também, Olha lá como foi aqui, mostra aqui. Puxar da, da comunidade. O chá da comunidade aqui, Puxou. Puxou da comunidade aqui Puxou. foi. O aqui também. O chá da comunidade aqui do Tabatinga tá aqui mais uma vez sendo ferido. Olha o seu Zeca aí como tá. É isso que eles fazem. A gente não tá na casa deles, não, a gente tá aqui na nossa terra. Na nossa casa e esses caras vêm nos atacar Já com bomba. Então, hoje. Fazendo. A gente está indignado e a gente quer chamar a força da região das serras. O movimento indígena, bora se mobilizar aqui no Tabatinga, no nosso campo de batalha. E nós vamos dizer que a luta continua! Unido Brasileiro! Povo unido! É o Brasil. Deus é por nós! É o